Olá mente rica parabéns e sejam bem-vindos ao projeto ativação da prosperidade e nesse exato momento você está tendo acesso ao primeiro conteúdo de ativação da prosperidade que foram divididos em três partes e que serão liberadas posteriormente um conteúdo por dia sempre no mesmo horário às 8 e meia da manhã aqui nesse grupo exclusivo de WhatsApp e estamos começando hoje o primeiro dia de três dias que teremos conteúdos exclusivos para vocês e lembrando no último dia será apresentada uma poderosa ferramenta para acelerar todo o processo de eliminação de crenças limitantes de dinheiro e prosperidade principalmente aquelas que você não conseguiu identificar, estão enraizadas e infiltradas há mais tempo na sua mente, impedindo sua tão sonhada prosperidade. Esse processo é bem simples, porém muito eficaz. O que você deverá fazer é o seguinte, pause esse vídeo e pegue uma folha de papel e uma caneta. Eu irei te fazer uma afirmação de crença limitante e logo após ouvi-la, você deverá fechar os olhos por mais ou menos 10 segundos, respirar profundamente e quando você abrir os olhos, você deverá responder sim ou não, se você sentir que tem essa crença limitante. Não questione o motivo de sua resposta, simplesmente responda sim ou não pois dentro desses 10 segundos, será sua mente subconsciente que irá te dar a resposta. Para facilitar o uso dessa ferramenta de quebra de crenças limitantes de prosperidade, vou citar um exemplo e fazer junto com você, ok? Vejamos essa afirmação. Dinheiro não cai do céu. Faça essa afirmação como uma forma de pergunta para si mesmo. E no final, se pergunte, eu acredito nisso? Feche os olhos por mais ou menos 10 segundos. Respire profundamente. Ok, agora abra os olhos e sua mente irá te dar a resposta de forma automática se você acredita como verdade ou não essa crença limitante. Responda apenas sim ou não. Se a sua resposta for sim, anote essa crença limitante no papel e em seguida risque a crença limitante. Agora escreva logo abaixo dessa crença limitante e riscada uma nova crença que te convença o contrário para substituir e eliminá-la da sua mente. Vejamos um exemplo. Se você respondeu sim para a crença limitante dinheiro não cai do céu, depois de anotá-la, risque-a e logo abaixo escreva sua nova crença para ativação da prosperidade, dessa forma, o dinheiro cai do céu sim. Pois se eu ou qualquer outra pessoa jogar um monte de dinheiro de um edifício ou de um avião, com certeza o dinheiro vai respeitar a lei da gravidade e vai cair do céu como qualquer outro objeto. Eu estou certo disso. Vejamos mais um exemplo. Veja essa afirmação. Sem dinheiro não sou ninguém. Agora veja como fica essa crença limitante corrigida. Isso é mentira, pois quando eu nasci eu não tinha nenhum dinheiro. E mesmo assim me deram um nome e perante a lei me registraram e qualquer pessoa com ou sem dinheiro através de documentos de identificação é reconhecido como cidadão. Agora o próximo passo, logo após você identificar, riscar e substituir a crença limitante, você deverá ler a sua nova crença de ativação da prosperidade, anotada no papel pelo menos duas vezes por dia, durante 30 dias consecutivos, para realmente eliminá-la da sua mente subconsciente. Para te ajudar mais ainda com esse poderoso exercício de eliminação de crenças limitantes de dinheiro e prosperidade, além de listar todas as principais crenças limitantes de dinheiro e prosperidade, também vamos te dar as novas crenças de ativação da sua prosperidade, para você substituir todas as suas crenças limitantes identificadas, e sendo assim, você somente terá o trabalho de ler suas novas crenças duas vezes por dia durante 30 dias consecutivos. Esse exercício da ativação da prosperidade, de identificação e eliminação de crenças limitantes de dinheiro que bloqueiam a sua prosperidade, é uma ferramenta poderosa aplicada por especialistas em sessões valiosas de PNL, que são programações neurolinguísticas, que custa centenas de reais e que você está tendo acesso gratuito devido ao seu interesse de ter entrado neste grupo vip de WhatsApp, onde se encontra pessoas que querem ativar a prosperidade para transformar suas vidas financeiras. Aproveitem esse exercício de hoje, e que a provisão do universo prospere em sua vida. Fiquem atentos às mensagens do grupo, pois amanhã será enviado a segunda parte desse exercício com mais ativação da sua prosperidade.